Meu nome é Fábio Napoli, eu sou CTO do Itaú Unibanco. Sou responsável por, por infraestrutura, por cloud por operações. O um grande desafio que a gente tem é a jornada de migração para cloud. A jornada de migração para cloud é uma jornada que traz o cliente no centro, ou seja, como a gente realmente melhora a experiência do cliente nessa, nessa jornada de evolução. Independente do segmento, a gente monta toda a nossa estratégia, que não é mais uma estratégia isolada da tecnologia, mas uma estratégia de negócio de como que a gente se aproxima cada vez mais do, do cliente, como a gente entende cada vez mais a experiência do cliente para poder sim oferecer um serviço, oferecer um produto, trazer essa inovação, trazer essa agilidade, né, com uma empresa que é super tradicional, super respeitada no mercado, é onde a gente entende que realmente a gente vai fazer a diferença e vai manter o Itaú competitivo por muitos mais anos, como ele sempre foi. Para a liderança do Itaú, a centralidade no cliente é o grande foco que a gente tem a forma como a gente se estrutura e a forma como hoje a nossa, a nossa estratégia tem evoluído. Como que a gente atende o cliente de acordo realmente com a necessidade que ele tem hoje. A tecnologia por si só, ela não resolve todos os problemas que a gente tem que resolver. O que realmente resolve é a área de tecnologia, ela está integrada com a área de negócios. A gente consegue entender qual é o perfil do cliente e moldar os nossos serviços, moldar o nosso atendimento, moldar os nossos produtos. Eu acho que um ponto de destaque aqui para a Gênesis, e é, é que vale a pena reforçar e reforçar muito aqui a, a colaboração do time do Brasil, é, é que a Gênesis está sim com a gente no momento de trazer coisas novas, no momento de fazer implantações é, complexas, mas ela também está com a gente naquele momento em que a gente tem algum problema. Que a gente está passando por algum incidente, que tem alguma dificuldade, que a gente precisa no meio da madrugada acionar os times porque a gente está sem o um atendimento na ponta. O Itaú sempre foi uma referência de mercado do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de atendimento. E a Gênesis hoje ela é uma referência que ela tem no mercado, ela entrega é, o serviço e a qualidade que a gente precisa para continuar evoluindo nessa jornada e a gente não mede esforços aqui para poder realmente atender da melhor forma possível o nosso cliente. E a Vigenes, ela tem sido uma, uma parceira de longa data aqui do banco, é, não só pelas soluções, que são muito diferenciadas, mas pela forma como o atendimento sempre foi feito com o Itaú. Todas as vezes que a gente precisou de alguma adaptação, de alguma customização, a gente faz parte hoje da, da evolução do produto da Gênesis, e a Gênesis ela atende as nossas necessidades, porque na verdade a Gênesis ela é uma parceira. Ela não é uma provedora de tecnologia para o Itaú, ela trabalha junto. A Gênesis entende qual é a estratégia do Itaú, a Gênesis entende como que o Itaú quer atender melhor o cliente e ela faz parte da estratégia. Então a gente constrói as soluções de maneira conjunta.